Muito bem, nós estamos aqui nessa, nessa tarde muito agradável, do, fazendo parte do Hibnobiz New York. E aqui eu estou com Adolfo. Adolfo E com o Mário. Obrigado, Fábio. Então, olha só, eu acho que seria interessante que de repente vocês se apresentassem. Uhum. E, e para que as pessoas aqui do nosso, do nosso podcast uhum. e também para as pessoas que estiverem assistindo, possam entender um pouquinho mais. Exato. Quem é o Adolfo? Quem é o Mário? Começa isso. Ok. Não. Bem, o é um rapaz de 38 anos não é? <risos> é, que há uns anos atrás, há quase 20 anos atrás entrou num dilema, não é? num dilema de vida de quem sou eu, o que é que eu estou para aqui a fazer e porque é que eu tenho tudo para ser feliz e não sou feliz. Entretanto, havia aqueles anúncios da Coca-Cola, não sei se se lembra aquele anúncio da Coca-Cola, dizia, estás aqui para ser feliz, e eu pensei que aquele Sim. anúncio estava dito para mim. Ah, é claro. E eu pensei, bem, eu estou aqui a sofrer uma psicose, não é? Eu se calhar não estou bem, mas aquele anúncio está ali escrito para mim, aquele placar é para mim. E parti numa busca, veio ter um livro comigo, que se chamava Hipnose, e uh, eu disse, quis descobrir o que é que é isto, o que é a Hipnose, o que é que eu, como é que eu posso saber mais sobre... Sobre mim mesmo, e pronto, e cá, cá estamos hoje, não é? Uh, a partir de cursos, uh, autodidata, uh, eu sou professor, a minha formação académica é na área da ciência, do ensino, adoro ser professor, gosto muito. Os meus primeiros cobaias foram os meus alunos, não é? Uh, mas efetivamente descobri que esta coisinha que nós chamamos mente aqui, ou, ou em todo o corpo, não é? Uh, tem muito mais do que aquilo que me tinham dito quando eu era criança, e, e eu, eu era muito mais do que aquilo que me tinham dito que eu era. E cá está por Muito bom, muito é. bom. Essa, essa ideia né, do, do, do ato professoral de compartilhar é. e ao mesmo tempo aprender, né Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que todo professor, se não está aberto para aprender, não é um bom professor, em minha opinião. Muito então, boa reflexão. É. Oi, Fábio. Então, o que é que eu posso dizer do meu percurso de hipnose? Eu acho que é interessante hoje olhar para trás na minha vida e ver como é que uma área onde eu hoje realmente consigo ter bons resultados na minha vida, claramente foi a área onde eu fiz tanto disparate, tanta coisa realmente absurda, que hoje olhando para trás a reflexão da vontade de rir. Aquilo que me fez a ter a área do, da hipnose foi os relacionamentos amorosos, portanto, ou seja, eu era daquele tipo de pessoas que, que efetivamente, uh, arranjava sempre uma maneira de estragar tudo, qualquer relação, qualquer uh, encontro que tivesse, ou seja, a minha capacidade de comunicar era realmente bastante uh, limitada. E então um dia realmente percebi e achei que tinha que fazer alguma coisa pela minha vida, e então, naquela senda de conseguir aprender a, a comunicar, a ser eventualmente mais persuasivo, mais carismático, ter uma, uma outra maneira de ser e de estar, lua mais que não uhum. então, Foi daqueles momentos de paixão em que vai-se por aí fora aprender e nunca se para mais. Depois a partir daí foram formações, foram pronto, com vários especialistas e depois foi então começar o trabalho que depois acabou por transformar-se em prática clínica, portanto, ou seja, no dia a dia acaba por estar em prática clínica e aqui com, com o Adolfo temos uma escola de formação e para além dessa escola de formação chamada dualvoice.hypnosis.pt ou .com, dependendo de que temos duas versões portuguesa e inglesa e temos também algo chamado audios.hypnosis.com e audio -store portanto que é a nossa parte de loja digital de produtos eventualmente, então estamos aqui unidos nesta cena. Olha que bacana. Então, os dois os dois estão fazendo uma apresentação uhum. e que traz essa ideia do dual voice aqui para, uhum. aqui para o Hypnobis. O Hypnobis é uma conferência voltada ao universo e o aspecto mais de negócio da hipnose. Mas também tem várias vertentes que vão um pouquinho mais ali, lá do lado clínico, lá do também, até, eu diria até... Um pouco mais de entretenimento. Uhum. Mas a questão central é o seguinte: quando nós entramos na hipnose, uhum. né, cada um, como, o, como cada um de vocês colocaram, é, traz alguma coisa que foi o trigger. né? Foi lá e né, o relacionamento amoroso, a questão uhum. né, do, do, desse, dessa alta descoberta, uhum. né, e aí, aliado ao fato né, de ensinar e de tentar, ensinar, de tentar trazer isso. Mas quando vocês começaram na hipnose. Então, por exemplo, se você foi lá e falou, vou começar agora a hipnotizar. Como é que foi essa experiência para você no início? O que é que, uhum. que aconteceu, que você relembra agora, nesse momento, se você pudesse, que você poderia falar, não, isso aqui foi algo que aconteceu no meu início? Uhum. Eu acho que uma das coisas engraçadas no meu caminho, e acho que o vai, também de alguma forma, vir ao encontro por motivos e caminhos diferentes, mas que se convergiu em dar altura, foi que quando eu comecei realmente essa caminhada de tentar comunicar melhor, eu comecei realmente a aprender, com alguns especialistas, em desenvolvimento pessoal, uh, maneiras de comunicar, formas eventualmente mais persuasivas de fazer as coisas, e eu não sabia que estava a aprender hipnose. Eu não sabia que estava a aprender hipnose. Ou seja, muitos dos jeitos, da maneira de falar, o corpo, todo aquele envolvimento energético, eu estava a aprender e foi uma altura da minha vida em que, eu, de facto, me dediquei aquilo a fundo a aprender com todos os detalhes, toda essa complexidade. E depois, um dia, quando eu decido que se vezes luz na minha cabeça, que okay, isto se calhar é hipnose, e quando eu vou aprender hipnose, é a minha grande surpresa quando eu percebo, parei, eu sei fazer isto tudo, eu já sei fazer isto tudo, ou seja, foi ao contrário, uhum. ou seja, eu costumo dizer, que se calhar eu, e provavelmente o adulto também, uh, nós chegamos à hipnose ao contrário, ou seja, chegamos à hipnose sendo primeiro hipnotizadores, uhum. antes de aprender hipnose. Ah, Daí que a nossa visão vai um bocadinho, não sei se, se queres completar isso. Sim, eu, eu, eu, eu, eu, vindo da área do ensino, eu, eu, eu trabalhava com muitos alunos, e no Estado, não é? em termos públicos, mas também no privado. E, no privado, uma das coisas que muitos colegas sempre me diziam é que eu tinha uma facilidade muito grande de manobrar a cabeça dos pais. Pronto, muitas vezes, hoje em dia diz-se que tem que se trabalhar muito os pais, do que propriamente mais os, os alunos. E eu, mas aquilo era intuitivo, era natural para mim. Quando eu vim a, a, a aprender hipnose, descobri que, efetivamente, o que eu estava a utilizar eram padrões linguísticos da, da, da linguagem, da comunicação, uhum. e era por isso que tinha tão bons resultados. Uma mãe entrava extremamente irritada porque tinha acontecido isto com o filho, e ela saía de lá abraçar-me no, no, no final da sala. Le, lembro que, pronto, não estou aqui a advogar, mas houve uma altura que eu fiquei um bocadinho chateado com um aluno e puxei-lhe puxei assim um bocadinho o ombro, o pai, já, já me ia fazer sei lá quanto, o quê. Fizemos uma reunião com a direção YouTube, e o pai saiu no final a abraçar, me a dizer obrigado, e eu, dizer, eu, eu não compreendia por que que isso tinha acontecido. Não estou aqui a dizer que eu tinha grandes dotes, não, mas eu vinha a perceber que, afinal, era a arte da hipnose já a funcionar, sem eu saber que aquilo era hipnose, efetivamente. E o que nos encanta e que nos aproximou na hipnose foi o Street hipnose não é? Uhum. Foi uma é fase inicial, é foi uma hipnose Nós queríamos aprender a fazer as coisas sem um fio, sem uma corda, sem uma rede de segurança. Uhum. E queríamos hipnotizar as pessoas em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer altura. Uh, falhamos <risos> 80% a 90% das vezes. <risos> Mas foi esse falhar, foi esse errar, foi essa vontade de querer aprender que nos fez estar no campo e de realmente dizer, bem, vamos fazer isto funcionar. E, e foi, foi fantástico. É, tem sido uma jornada fantástica. Sim. Veja só, veja só. Ah, você sabe que eu tenho uma, uma ideia nesse se papo que eu acho que é interessante também. Uhum. O eu tenho uma ideia que, com relação à hipnose que basicamente é o seguinte eu não vejo a hipnose como como algo diferente seja na hora da aplicação dela na clínica como exemplo, na aplicação dela na, na rua sim, ou, ou no sim. palco de entretenimento né é, e por que eu não vejo porque eu acho que a hipnose ela ela pode ser diferenciada em vários níveis né? você pode considerar a hipnose é o seguinte ó, a hipnose como uh, como uma ferramenta um processo uhum. ela é tá uma camada a, a, a hipnose como aquele, aquele conceito que a pessoa tem, normalmente é um mito. O mito está no conceito, né? não está lá naquela tá técnica. Porque, é é porque às vezes a pessoa não conhece é. a hipnose, não porque ela não conhece a técnica. Ela não conhece a hipnose como um conceito é. geral. Né? Ela tem um, um preconceito com à é. hipnose. Quando vocês foram fazer distrito é, de hipnose, o que, que era o, o principal? ali é Vencer <risos> o preconceito? O que, que era? era... Nós, quando, nós queríamos testar queríamos testar resultados, foi isso exatamente que nos fez levar essas cruzadas, lembro-me das alturas fazíamos viagens de comboio para algumas cidades mais longe do Porto para podermos estar à vontade para testar, <risos> e estávamos lá a tentar pôr braços rígidos e instalar sugestões e tudo isso, mas ainda assim, e embora nós estivéssemos a praticar algumas mecânicas conhecidas no street hipnose a verdade é que nós estamos bastante de acordo com essa ideia, Fábio, que é a ideia de, de que a hipnose pôr a nós, e é isso que nós procuramos a estabelecer na nossa metodologia, a hipnose é uma extensão da comunicação. Uhum. Portanto, ou seja, nós consideramos que tudo é hipnose. Nós estávamos hoje de manhã a falar num conceito que é o Jackie Chan Hypnosis, ou seja, o uhum. Jackie Chan, quando fazia aquelas lutazinhas nos filmes, ele aproveitava todas as cadeiras, uma mesa, uhum. uma, qualquer coisa para... Tudo, é parte do... então, tudo faz parte. <risos> tudo faz parte. E nós nunca gostamos daquela ideia compartimentada ah, a hipnose, a pressão é que é isso, a hipnose é, que é, é isto mas aquilo, nós queremos a hipnose que funcione, comunicar dessa maneira. É. Então, nós desenvolvemos um sistema que que se chama, portanto, que tem 11 passos, que é aquilo que nós chamamos de escoleto hipnótico, que em si não tem nada de diferente, ou seja, de podermos dizer, ou melhor, não tem e tem. Ou seja, não estamos a advogar que aqueles passos são a última magia em termos da hipnose. Agora, são passos que refletem a nossa maneira de pensar nas coisas. Onde nós muitas vezes não vemos uma diferença formal entre aquilo que é um transe ou aquilo que é estar uh, num estado, digamos, nós muitas vezes nem gostamos de tirar as pessoas de transe. Porque, se calhar, esse trans que tivemos a construir, porque é que vamos acordar? Então, porque é que se chama um acordar quando, na realidade, a pessoa não esteve a dormir e depois também nós não queremos que destrua aquele trânsito? Então, porquê um acordar? É. E nós começamos, uh, eventualmente, uh, a detalhar as coisas de uma maneira diferente e arrumar o nosso raciocínio para que, essencialmente, fosse um sistema de comunicação, a arte de uma comunicação eficaz, persuasiva, uhum. que funcione e sem grandes regras. Ou seja, nós estamos também aquela ideia de regras compartimentais. Ah, é que Sim. interessante. E agora vou fazer uma pergunta para vocês, assim, com relação a essa questão dos áudios né, e dual voice. Eu acho que, é, no início da nossa conversa, quando vocês trazem esse termo, talvez a nossa audiência comece a ficar interessada em entender o que é isso. O que é o dual voice? Hum. É. O dual voice eu vou deixar para ti. Posso falar um bocadinho dos áudios, okay. porque é o nosso bebé. Nosso bebê foi para aí quando começou. <risos> Os áudios de hipnose, costumamos dizer que é o, é o alimento para o cérebro. Hum. Porque nós, todos nós sabemos que nós queremos ter um corpo definido, não é? Verdade. Se queremos ter o, o, os abdominais, temos que fazer pranchas, mas tem que fazer, não é? Porque se não fizer, nada acontece, certo? Verdade. Portanto, é a ação. Agora, nós sabemos o que é que precisamos de fazer para termos um corpo saudável, definido, mas é, no, é nossa mente, não é? no é nosso cérebro, que nós deixamos constantemente, no dia a dia, está constantemente a ser invadida por vírus, por informação das notícias, nos familiares, tudo e mais alguma coisa. Então, nós queremos dotar e, e, e dar às pessoas um alimento saudável para o cérebro, é? Então. Okay. E o alimento saudável é, efetivamente, produtos digitais que nós temos, que podem ser vídeos, podem ser áudios, para condicionar de uma forma positiva o ambiente das pessoas diariamente, fazer umas certas rotinas e disciplinas que diariamente feitas, no decurso de 90 dias, 6 meses, aquilo transforma, de certa maneira, a dinâmica cerebral. E isso está nos nossos produtos, nós conseguimos testar isso, porque todos os produtos que nós estamos a vender são testados em eh, pessoas reais antes de serem comercializados, Estão a ser desenvolvidos ainda agora e a testar para ver se nós conseguimos atingir, não vamos dizer, olha, 100% eficaz, não. Não há, não há, acho que não há nada 100% eficaz. Mas é possível, efetivamente, ter um nível de mais ou menos de perfeição e dizer que, ok, a pessoa se ouvir isto diariamente durante um certo período de tempo consegue extrair o melhor da vida. Consegue dissolver medos, consegue quebrar estados. Eu lembro um áudio que, que, que até foi gravado ti ti o Acaba com a Tristeza. Uh, um, um, um, um áudio que nós, ao, ao introduzirmos isso até no, em processos terapêuticos, surtiu um efeito fantástico. Tínhamos até um problema que as pessoas deixaram de vir à terapia, porque já estava a funcionar tão bem o áudio. <risos> <risos> Mas a questão é... O, o, o propósito é mesmo o alimento saudável para o cérebro, o alimento uhum. saudável para a mente, para realmente deixarmos estar a, a condicionados pela... E aqui falo como educador e, e professor pelos condicionamentos que somos eh, submetidos até aos 7 anos de idade, não é? É verdade. O que é, que é a riqueza? O dinheiro é mau? O dinheiro é, é, é o diabo, não é? E, e essas, eu Estou a falar o exemplo do dinheiro económico, mas isso é, é expandível para tantas outras coisas. Mas que é condicionado por quê? Por causa da educação? Por causa é. de Todas as limitações que nos são impostas tudo, através de crenças. Tudo, né? tudo, tudo. Que, que não foi de lá estar. Não, não, não. Muitas vezes falamos dos nossos pais, eu vejo pelos meus pais, a, que, a minha questão financeira foi muito importante eu resolver isso na minha vida. Porque, na realidade, os meus pais, uma família média, mediana Nunca nos faltou nada, nunca fui dormir para um banco de jardim, mas a verdade é que nunca subiram para além daquilo, uhum. não é? Então eu cheguei a um determinado patamar da vida, e fiz como que me quis fazer saltar um pouco mais. Cheguei a um determinado patamar da vida a dizer assim, ok, eu estou bem, está tudo bem, eu tenho tudo para ser feliz, mas eu quero mais e não consigo. Há uma parte de mim que quer mais, outra parte está -me a puxar para baixo. Eu quis perceber o que é que me estava a puxar para baixo. E agora temos uma senda e uma jornada para conseguir o máximo de pessoas possível servi-las para que elas também consigam dar a volta por muito cima. Bom, muito é interessante. Essa é a missão. E isso é através da plataforma do duo Voice? Sim. Não, isso é através da plataforma AudioStore. AudioStore. Audio Sim, audio aliás, só, é só aproveitando assim, o Sim. Audio Voice, quando você fala Audio Voice... Autos de hipnose, autos de hipnose. E aí é o, é o website que falaram fala, que a é, website, é a plataforma. É exatamente. Sim. Eu posso explicar essa posso parte depois de fazer a ligação com o duo Voice, ou uhum. seja, Todos esses áudios que nós desenvolvemos no fundo, são áudios de hipnose que têm algumas componentes especiais que depois utilizam a nossa tecnologia Dual Voice, que eu vou já falar em seguida. Uhum. Mas, acima de tudo, nós organizamos isso numa loja em português, portanto que se chama www.audiosdehipnose.com uhum. e portanto, é aí que as pessoas podem fazer o download de alguns áudios. Nós temos lá, neste momento, alguns produtos iniciais da mostra, temos bastante a sair de estúdio agora, portanto, que nós tivemos a fazer o lançamento do meu website, portanto, é aí que as pessoas podem uh, ir online e descarregar, através de uma loja de comércio eletrónico, uhum. obviamente, esses próprios áudios diretamente para o seu telemóvel ou computador. Temos também uma loja, se alguém preferir produtos em inglês, portanto pode ser www.audiostorehypnosis.com, uh -huh. portanto é a nossa loja em inglês. Portanto, isso é, são as nossas lojas digitais. Agora, tudo isso vai ao encontro, e mesmo esses produtos são desenvolvidos também com a tecnologia do Dual Voice Hypnosis, que é aquilo que dá o nome à nossa escola de formação e que tem a ver muito com o nosso trabalho. Então, o que é, que é o Dual Voice Hypnosis? O Dual Voice Hypnosis surgiu de uma... Pronto, uma situação engraçada que aconteceu uma vez numa palestra, onde nós estávamos há uns anos atrás. E então, de repente, alguém naquele momento nos pediu uma intervenção porque estava com medo de uma cirurgia. Então, naquele momento, nós olhamos um para o outro, trabalhas tu, trabalho eu, quem vai trabalhar com isto? E de repente olhamos um para o outro, vamos trabalhar os dois. e Então, naquele momento, surgiu algo espontâneo que nós nunca deixamos aquele sair do nossa cabeça. Seja, nós trabalhamos os dois ao mesmo tempo com a pessoa. E em alguns momentos, com uma conversação em simultâneo. Só que o dual voice hipnose começou por essa ideia, mas, de repente, evoluiu para muito mais, ou seja, é evidente que o dual voice hypnosis trata-se de momentos em que existe uma voz simultânea, outros momentos que não, mas tudo isso depois foi condicionado num sistema, onde basicamente esse sistema permite organizar toda uma sessão de hipnose em segmentos dual voice, em que se pode, por exemplo, trabalhar dois hipnotizadores com uma pessoa, mas acima de tudo, tudo isso é muito mais do que falar ao mesmo tempo, ou seja, tem uma sequência, tem uma lógica, Uhum. Uh, e tem depois um, o miolo de tudo isso, da intervenção. Tem aquilo que nós chamamos os samples, ou seja, um conjunto de vários samples que nós desenvolvemos, uhum. que são pequenos segmentos para serem utilizados daquela maneira que estão testados de facto para obter resultados ótimos a nível da qualidade de trans e a nível da profundidade até de trans que se sentimos. Isso deu um nome à nossa escola, uhum. mas nós na nossa escola temos um protocolo específico para o voice hypnosis que é onde ensinamos isso, mas depois também temos as certificações em hipnose, outro tipo de cursos, eventualmente que fazem para quem quer começar a aprender a hipnose. Entendi. Só que isso acabou por cunhar também o nosso, ah, no nosso trabalho. Bom, então, é muito interessante essa plataforma. Desculpa que eu uma coisa com vocês, uhum. em relação sim. a alguns um, um dos profissionais que trabalham aqui nos Estados Unidos, e que fazem uso num ambiente de uh, hipnoterapia, num né, ambiente clínico, uhum, de hipnose, uh, usado dentro do contexto clínico, uh, que é justamente o seguinte, uh, vou dar um exemplo, não sei como é em Portugal, mas lá no Sim. Brasil, é típico no Brasil, um consultório odontológico, onde você vai ter o dentista, uhum. a cadeira, o paciente, uhum. e o dentista vai fazer todo o procedimento ali durante o período daquela consulta, né? uhum. é, E ele estiver atuando sobre o, o, o paciente ali na cadeira, é, no, com o paciente ali na cadeira. Esse exemplo que eu quero dar é o seguinte, eu trago aqui nos Estados Unidos, é a mesma coisa. A diferença é que nos Estados Unidos, por uma questão até de buscar escalar esse negócio, um dentista normalmente o que ele vai buscar é, ele vai tentar escalar o tempo dele e ter e poder trabalhar naquele mesmo tempo em várias cadeiras. Uhum. Então, num, num, num consultório onde um dentista no Brasil vai ter uma só cadeira, aqui provavelmente vai ter, vou dar um exemplo, talvez três cadeiras. Uhum. Então, uh, o dentista vai fazer uso de, de assistentes dentais para poder e trabalhando os momentos de transição então ele vai trabalhar aqui deixa uma, uma assistente dental depois ele passa para a segunda cadeira passa para a terceira cadeira e volta para dar continuidade no procedimento que ele está fazendo então nesse sentido o que está acontecendo aqui ele está usando o mesmo período de uma hora talvez que ele poderia ter dedicado a um só, a um só paciente, mas atuando em três esse mesmo conceito ele é aplicado também no ambiente de, de hipnoterapia então por exemplo, vários profissionais de hipnoterapia eles fazem, o seguinte, eles fazem gravações é, de induções ou sugestões e, e essas gravações são mais ou menos agnósticas uhum. e o que eles normalmente criam é um mecanismo onde ele pode ter a, a pessoa ou várias pessoas então se ele tiver ali duas, três pessoas trabalhando ao mesmo tempo ele vai atender uhum. a, no processo de indução ele vai usar uma indução talvez padrão mas no primeiro momento ele está falando com a pessoa uhum. né, frente a frente e daí a pouco ele coloca ali um, um fone de ouvido na pessoa. Uhum. E aquilo ali é o momento onde ele, naturalmente, através do. Ele vai falando com a pessoa e já passa para o microfone. Uhum. Ao invés dele colocar aquele fone de ouvido, ó, faz, a, indução, faz um, um, a parte do, do, do pre-talk, indução e depois colocar ali um, um fone de ouvido, ele já coloca um fone de ouvido desde o início. Ok. assim: olha, proteção é de ruído e tal. Um hum. isolador de ruído e eu Oi. falo no microfone. Então, o outro terapeuta está falando no microfone, você está aqui do meu lado, você é o meu paciente, você está com fone de ouvido, nós estamos aqui interagindo, você está me escutando, estou falando direto contigo. E ao mesmo tempo, então, agora você, eu faço todo o pre-talk, eu faço toda a parte uhum. de indução, deepener e tal, mas em algum momento, eu vou fazer algum deepener e eu não necessariamente preciso estar presente na sala, então eu vou para uma outra tá sala, bem. né? e aí você continua com aquele áudio pré gravado é... Então existem variações, como por exemplo, alguns profissionais, eles inclusive, ficam numa sala de comando, quase, né e aí eles Sim. têm várias Sim. salas é, e são estúdio, não é, é né? É um pouco frio, talvez, você pode pensar, mas se você analisar, é a tecnologia atual, porque Sim. hoje a gente já usa muito Zoom, Skype, Sim. existe muita hipnoterapia sendo feita através Uhum. Do, do, do contexto virtual. Mas é muito interessante, ou seja, até a ideia do que vocês do que estão falando, né, de, de diferentes tipos de áudios e também da tecnologia, uhum. da, da é plataforma, que é do, do tem. tempo, né, uhum. que é que algo que talvez meio que ressoa com essa realidade de negócio que está sendo explorada agora pelos instituições Tem alguns profissionais que já meio que usam isso já há bastante tempo. Eu vejo como algo ainda embrionário, não é algo macio. Hum. Né? Uhum. Mas mas eu já vejo isso no contexto, por exemplo, de odontológico. Que isso já é algo natural. Obviamente que não é por um... Por um Artefeito do áudio. Uhum. Mas é um artifício porque a gente vai estar trabalhando no, no mental. Né? Ele vai trabalhando ali e na boca. Mas há um paralelo né, para poder fazer. O que vocês acham dessa dessa ideia? né? De repente a hipnose está entrando num, uhum. num aspecto que... Eu é sou um pouco com essa questão do áudio, né, para, da tecnologia? A, a, a nossa visão da hipnose, e muitas vezes nos perguntam, há muitas definições, eu tenho aqui 15 profissionais da hipnose, e perguntar a cada um o que é, que é hipnose para cada um, e iríamos ter 15 respostas diferentes, ou então iríamos ter quase 90% de respostas iguais. Ah, é? É. Mas para nós, a hipnose é uma forma de comunicar extremamente eficaz. É, para isso, é isso que nós dizemos em todas as palestras, é isso que fizemos aqui. É, é para nós, a hipnose é isto, é uma forma de comunicar extremamente eficaz comunica para aquela parte da mente, não é? que é a parte que, que nós chamamos de a mente automática, que é o que está a, a regular agora, o já dos olhos, tudo isso que está a acontecer é, automaticamente. Agora, no que diz respeito a isso, eu acho que o que nós achamos a hipnose é, é transversal a todas as áreas. Não, é? não é só, Por exemplo, nós, vindo de Portugal, e, e levamos bastante a hipnose para o, para o cenário clínico. Não é? Hoje em dia, acho que, até pouca publicidade é necessária a ser feita. Quando alguém se diz à hipnose, ah, eu tenho este problema, precisava de resolver. A nós para nós, não é só isso. Pode ser utilizada na educação, como posso dizer que fie... vimos uma palestra do Fábio, que foi é. excelente, e que falou no uso da hipnose na educação, Portanto, que é fantástico esse uso, Uh, um, pode ser utilizada em cenários uh, relacionamentos não é uhum. uh, pode ser utilizada em cenários em todo lado porque se é comunicar nós podemos uhum. não é diz-nos que nós não não podemos não comunicar sempre uhum. estamos sempre com uhum. a comunicar uhum. então, é tudo porque não comunicar de uma forma eficaz é que produz resultados porque se, se vamos falar ao menos que falemos alguma coisa que faça que haja conclusão como um resultado e só complementando, complementando essa, a ideia. Essa, essa ideia, pronto, eu acho que essa possibilidade de automação, basicamente uhum. estamos a falar aqui de sistemas de automação, acho que nos próximos anos pode surgir aí muita, muita entrada de tecnologia na nossa, na nossa indústria. Uhum. Portanto, e acho que perfeitamente em alguns momentos. E, pessoalmente, a minha opinião é que existe um momento em que tem que haver ali alguma pequena personalização. Uhum. Até porque muitas vezes eu acho que a pessoa aprecia ali um momento em que está ali um outro ser humano a absorver uhum. aquela ideia. Agora, se tudo for enquadrado num metacontexto, em que a pessoa até pode, por exemplo, ser preparada antes de chegar ao consultório já com alguma coisa, uhum. quando chega a ver ali um momento em que realmente o terapeuta dispensa algum tempo para humanizar a sessão, mas sim, de facto, em alguns momentos, é verdade que em muitas situações nós vamos buscar pequenas peças e pequenos legos hipnóticos, digamos assim, e às vezes em alguns momentos isso torna-se até repetitivo. Uhum. Se isso pudesse ser, através de um sistema computarizado, poder falar um pouco e depois ligar um áudio e fazer uma outra coisa diferente, acho que seria ótimo. E, mesmo, acho que a nossa tecnologia, da maneira que estamos a adaptar-se, também vai nesse sentido. Pois é só questão aqui de alguma imaginação tecnologia informática de software para conseguir coordenar também. tudo isso, é. que não será tanto a nossa área, mas acredito que, com um programador informático, em algum momento, é. podemos fazer aqui uma plataforma <risos> você sabe, autodidata. Você sabe que eu, eu venho de uma, uma conferência no último ano, onde eu, é, apresentei lá duas, dois tracks diferentes. Um track. Um, alinhado com a questão da hipnose educacional, que é esse tema que é um, eu é um, sou é um, é um apaixonado, né? e um outro da, da questão da automação para uhum. o Hypnotherapy Office, que seria o... Você vai ter a possibilidade de fazer automações de certas tarefas que você pode duplicar aquilo que você já faz. É, né? é economia de custo. É. Mas uma coisa interessante é que nessa, nessas palestras todas que aconteceram lá, é, uma delas foi justamente um dos profissionais que eu bastante tempo de, de, de estrada e que faz uso disso. Ele está baseado em Chicago ele faz uso dessa tecnologia. Uhum. E ele faz uso numa certa maestria que é coisa realmente é, muito interessante. Ele levou bastante uhum. anos aperfeiçoando isso. Falando de tecnologia e nós também, Eu lembro e aí já saindo tá do, do ambiente clínico e indo um pouquinho para a parte uhum. de, de entretenimento, é, no, no capítulo do NGH, que, que eu presido lá em Dallas uhum. eh, eu recebi um hipnotista de palco se você preferir chamar eu assim, caso. mas ele é um, um ele é um ele, ele é um entertainer né que a gente vê uhum. nos Estados Unidos então eh, ele faz uso da hipnose principalmente no contexto uh, de, uh, de, de de shows para escolas então, uhum. são na verdade os high schools né, onde, uhum. né também corporativo, mas a grande maioria é universidade e escolas, né? E, e, e o que acontece é que nos colleges, nos high schools, quando ele faz as apresentações, ao longo do tempo ele, ele começou a observar que era mais do mesmo. Então ele dizia o seguinte, olha, para a nossa audiência quando ele estava fazendo a, a exposição dele, ele dizia o seguinte, eu comecei a observar que eu poderia usar certos tipos de recursos tecnológicos para poder fazer um negócio diferente. Ele criou um show de nós que é basicamente o seguinte, ele tem o... Uh, uh, a plateia toda, não uma parte dela, toda a plateia interagindo com ele. Uhum. Então ele usa um... Sabe quando você tem aqueles programas de auditório, onde você tem um, um device para você Sim, poder pra, pra, pra, votar, da dar resposta? Também. Então ele cria um cenário, cria uma situação, e ele traz de volta para a audiência, e aí eles voltam mais ou menos a ação, resultado, o próximo passo, e vai interagindo isso. E aí dependendo do, das reações, um determinado grupo passa a entrar, na hipnose, ele faz, quer dizer, é quase interativo é bastante sim, interativo, é interativo, e aí ele não deixa parte da audiência passiva, né? ela está completamente enganjada e aí diminui inclusive o trabalho dele de ter que fazer todo mundo rir, ou todo mundo tá uh -huh. ativamente enganjado, porque aí ele já cria, os... e aí outra coisa que diz é o seguinte, principalmente nesse universo do high school, uh, todo mundo está usando o smartphone, então, não sim, tem um sim, claro. aluno ali que não vai ter o smartphone, e a maneira dele fazer publicidade do trabalho dele também é imediata, porque assim, se eles já estão todos enganjados, já estão com o seu smartphone, ao mesmo tempo eles já vão fóruns, entrando no Instagram, no Facebook, no Snapchat e tudo mais. É interessante, né? Como é que é que vocês uh, pensam fazer a, a, a divulgação desse desse trabalho aqui nos Estados Unidos? Eu, ve eu vejo que vocês já tem algum tempo fazendo a entrada desse nesse mercado aqui. Uh, no Brasil, não sei se vocês tiveram ainda a oportunidade ah, de falar ainda, com... Não. Não tivemos nenhum nós, é... nós efetivamente estamos estamos agora, nestes últimos tempos, também tivemos o ano passado, uh, o ano passado no Hipnototes, em Las Vegas, oh, vamos estar agora em, uh, portanto no final do ano também em Londres, uh -huh. uh, UK. na conferência UK Hypnosis Convention, uh, a ideia é começar a passar a mensagem o máximo possível, mas é evidente que também estamos neste momento a estabelecer algum tipo de, de protocolos e estamos obviamente também atentos àquilo que existe Uh, em conhecer profissionais, porque é para isto que estes eventos também servem, não só para apresentar a nossa mensagem, mas para criar pontos e, e conhecer pessoas que estão sintonizadas com a mesma mecânica. Não? Portanto, e a ideia é essa, é estabelecer alguns protocolos, parcerias, si, inclusive organizar alguns treinos nossos treinamentos não? e promocionais uhum. também aqui nos Estados Unidos, que sejam focadas também no nosso trabalho. Um, e, no fundo, isso, isso está a acontecer uh, e também estamos a procurar fazer isso na Europa, e também em Portugal, obviamente procurar fazer essa promoção. E é por isso que temos que seguir o caminho, porque estamos realmente bastante, bastante é. entusiasmados com aquilo que podemos partilhar. O mercado é gigante, né? É, é, o mercado é, é, gigante. É gigante. É. É. É. Você sabe que o, o Brasil, eu não sei os números para o Brasil, você os números aqui dos Estados Unidos. É, se a gente pegar os números da, do mercado de uh, mental health, Sim. e aí se nós entrarmos no nicho de software, para, mesmo, para, Aplicações, o redspace, as, red -space, sim, sim. as aplicações onde congregam, por exemplo, interações, game, gamification, áudio e tudo mais. É, nós estamos falando aí de um universo de quase meio bilhão de dólares. É, então é, é, um, é um universo sim. muito grande, muito grande é. numa tendência de crescimento muito grande também. Eu acho que para 2023 a taxa de crescimento é de 4,5%. Eu falo esses números porque eu estava bastante envolvido nisso porque com, com o Hipnocast, a ideia é tentar, é um podcast, mas a ideia também é trazer conteúdo adicional para, para, o, para o nosso audiência. Claro. Então, estou explorando um pouco desse Sim. universo fazendo essa pesquisa me chamou muita atenção esses números. não seja, aqui nos Estados Unidos, se nós observarmos a, a possibilidade de, de, de, de entrada da hipnose em várias áreas, em vários nichos, é muito grande. No Brasil, atualmente... Nós percebemos um, um crescimento muito grande da entre nós. É, eu venho acompanhando da nossa audiência em Portugal também, que existe um, um crescimento uhum. que, que é bastante, né, em inglês eu falei né, bastante sim, sim, sim, sim, sim, sim. forte. E, e eu tenho percebido também, até por, por, por, por pessoas que são também da nossa audiência em países de língua portuguesa, que estão, por exemplo, na África, até mesmo na Ásia, que, é, que pelos feedbacks, pelas interações que nós temos tido, Existe uma demanda por hipnose crescente. Então, eu fico pensando se vocês, como já tem em português, já tem em inglês, vocês estão pensando de repente também em algum momento expandir isso para o espanhol. Qual que é, qual que é a visão Fala. de vocês para espanhol, o Espanhol, japonês, chinês, <risos> nós queremos chegar ao mundo acho é, é, é, que era muito, Eu que estão buscando parceiros também em outros idiomas para poder levar essa mensagem Nós temos a língua universal, não é? Que é, que é o inglês e o inglês uh -huh. chega a toda a parte do mundo. É, é, bem, é. Óbvio. Agora, eu sabemos exatamente que há culturas, há, há países que que sentem sente-se muito baixos. por exemplo, eu falo de Itália e Itália, eu recordo-me porque eu também fiz muitos serviços de freelancer de tradutor e os italianos não, não, não, querem um italiano, não querem italiano. Não, não, não, querem, não querem inglês nem nada, é italiano tudo... e tentam aprender tudo. Ou seja, que calpesco qualquer palavra, graças. Portanto, aí teremos que efetivamente ajustar os nossos produtos para esse mercado. É e se nós queremos buscar ao mundo todo, portanto, mas isso passa a passo, assim, é não, não pode ser tudo de uma vez. Claro, mas, neste momento estamos para... mais focados no, no é. português e inglês, até por uma questão uhum. também natural. Mas respondendo, concretamente, sim, mas, claro sim, sim, sim. É mercado espanhol, mercado é. italiano, mercado francês, mercado francês, mercado japonês, chinês, mandarim, seja o que for. Mas é uma pergunta interessante, uhum. e aqui, nesse, nessa conversa, eu queria entender uma coisa de vocês, é uma questão meio pessoal, por isso que eu, ah, nesse bate-papo, é o seguinte, quando você, por exemplo, vê hipnose, quando você, por exemplo, assiste um show de hipnose, uhum. é, principalmente quando é um show voltado para o aspecto de entretenimento. Como aquele tipo do uso da hipnose ressoa em você, sendo você, por exemplo, um embaixador de hipnose né, focado com produtos uhum. relacionados à área, envolvido no, na indústria? É, é, ou, por exemplo, quando você alguém vê alguém falando sobre algum protocolo de hipnose, uhum. como, por exemplo, protocolos para emagrecimento, uhum. ou protocolos relacionados, por exemplo, a, a determinado tipo de, de, de solução de problemas específicos. Como é que essa exploração de nichos dentro da hipnose se converte, hum. da sua perspectiva pessoal, em, em algo que elicia, talvez, em você aí uma, uma, algum tipo de reação? Existe algum tipo de, de, de, de tendência do Mário hum. com relação à hipnose? Existe alguma coisa que mais te agrada dentro dessa hipnose? Existe, momento? claro. Eu acho que, para mim, na minha forma como receptor daquilo que a hipnose produz, mente aberta para conseguir, obviamente, absorver vários campos e várias ideologias. Eu, por exemplo, estudei uh, terapia com, um tipo, com alguns tipos de professores, estudei estritipnose com outros, estudei hipnose conversacional com outros, portanto, no fundo, fui fazendo um caminho, e buscando um bocadinho dessas coisas. E agora, acho que já cheguei a um ponto, e muito neste trabalho tem sido em, em conjunto com, com o Adolfo, realmente, que começámos a desenvolver ideias, nós costumamos dizer que temos um laboratório criativo, não é. Portanto, ele tem a sua individualidade... A clínica e terapêutica, e como pessoa, e como ser humano, eu tenho a minha também, e temos caminhos que fazemos uh, com as marcas pessoais, portanto, eu tenho marcas pessoais, eu tenho marcas pessoais, uhum. portanto, que fazemos esse caminho também de uma maneira mais individual. Mas depois temos algo que nos uniu, que é um gabinete criativo, e de facto, onde saíram estas ideias, e por isso é que esta parceria tem estado viva. Uhum. Agora, respondendo a esta questão, uh, portanto, numa posição eu próprio, numa posição de receptor, uhum. uh, estou receptivo a qualquer situação, eu não me faz confusão nenhuma que a mesma pessoa que faz clínica a seguir à noite possa fazer um show de estreita não faz confusão nenhuma. Sei que para, alguns, para algumas pessoas isso faz. Há uhum. pessoas que acham que, ai meu Deus, não, a hipnose não se pode porque se está a fazer terapia não pode fazer show porque se descrevu Eu não acho nada disso. Acho que se a pessoa estiver a fazer terapia, tem que que fazer segundo aquilo que é um processo correto, eficaz, humano e profissional. Se depois de terminar isso, decidir fazer estreita hipnose, está ótimo, não me faz confusão absolutamente nenhuma. Obviamente. Isso é na minha posição de receptor. Uhum. Ou seja, se alguém viesse falar de uma nova inovação, uma maneira nova de fazer hipnose, uhum. eu estaria receptivo a ouvir e perceber. Depois, misturo tudo isso na minha perspectiva, e obviamente na minha perspectiva fui-me especializando. Eu costumo dizer sei fazer um bocadinho de tudo, mas há coisas que sei fazer melhor. E aquilo que sei fazer melhor é a parte de, daquilo que eu gosto de chamar, ou que nós gostamos de chamar a hipnose livro, Ou seja, o que eu gosto é daquela ideia de hipnose ser um lá e uma extensão natural de falar. Uhum. Eu gosto de ir ao café uhum. não é? uhum. e fazer hipnose, mesmo sem saber que estou a fazer hipnose, nem ninguém está a fazer hipnose. Ou seja, quando às vezes até brinco com essas situações, chegar lá, olhar para alguém... Pegue-me um café, por favor. E de repente nós sentimos logo que alguém já entrou <risos> num transe. E isso é que me diverte. Pronto. E, obviamente, fazer isso depois também nos cenários clínicos, em outras situações, mas é isso. Isso é que me apaixona. Falar hipnose, ser hipnose. Sim. É isso que me apaixona. Sim. Muito Sim. Interessante. É uma das mensagens que nós estamos sempre a passar. Acho que isso é comum. não uh, nós, Aliás, passamos muito uma palestra de hoje que foi uh, a lot of people, uh, desculpa muitas pessoas ensinam como fazer hipnose. Nós ensinamos isso também, mas uh, eu acho que aquilo que nós mais gostamos é como fazer a pessoa tornar-se hipnose. Isto às vezes choca, não é? Tornar-se hipnose, como é que uma pessoa se torna hipnose? Porque tornar-se hipnose é ir primeiro, não é? é, é Milton Erickson tinha uma expressão muito fantástica quando estava com um, um cliente ou uma pessoa que estava a falar e ele dizia o seguinte galera é, eu tenho um grande pote de amor aqui para si não é? é meu e é para si é uma oferta mas você tem que ir buscar não é? ou seja o que é que o que é que ele estava a fazer ele estava a primeiro tornar-se naquilo que ele queria que a pessoa se tornasse também e efetivamente o que nós nos agrada mais é ser a hipnose em qualquer momento, em qualquer contexto. Seja como pai, seja como marido, seja como uh, filho, seja como amigo, não é uh, em qualquer momento, em qualquer lugar. É fantástico. Muito bom. Sabe que, e uh, até resgatando um pouco do, do que você falou, o ser hipnose, ele pode estar associado até a uma questão de marca, né? Você falou, oh, nós gostamos de, de, de levantar essa bandeira, vou estou usando aqui para sim, fazer a imagem. sim. sim, sim. E, e, e levantar essa bandeira, né? você falou que ambos, cada um trabalha a sua própria marca, uhum. sim, sim. você tem um... negócio um como Como é que é o desafio de, de trabalhar a marca nessa indústria né, para vocês? Por exemplo, uhum. eu não sei como funciona, de repente, Uh, em Portugal a aceitação da hipnose. Eu imagino que se a gente fizer um benchmark, ela que eu tenho conversado com, com vários amigos lá também em Portugal, e em outros lugares, cada um passa por determinados desafios. Né? Mas de todos, mas o que todo tem que passar é, na hora de entrar nessa indústria é construir sua própria marca. Sim. Qual que é o desafio que de repente você tem que passar? O que nós Falando, por exemplo, em Portugal, nós estamos a procurar realmente chegar ao mundo inteiro, mas pronto, temos mais conhecimento para já de como funcionam as coisas em Portugal. Está a haver, claramente, uma aceitação crescente da hipnose clínica. clínica. Portanto, okay. Ou seja, há cada vez mais pessoas, e isso é um enorme motivo de orgulho, até, se calhar, quando trabalhávamos há 5 ou 6 anos atrás, uhum. as pessoas chegavam a uma consulta de hipnose depois de terem corrido tudo. Já terem ido ao psiquiatra, já terem ido ao médico, já terem ido ao terapeuta, ao bruxo, a tudo o que seja, e depois no final vinham à hipnose a ver se a última solução seria esta. Ah, e muitas vezes era a que funcionava, não é? Hoje em dia já vemos o contrário. Já vemos até, não é sempre, mas já vemos pessoas a chegarem e dizer assim, olha, eu passei a passar uma situação comigo e vim a hipnose. tanto como primeira ferramenta de solução. E isso para nós é espetacular. Portanto, ou seja, isso está claramente a ser crescente porque é mais falado, mais noticiado. E acho que as pessoas já começaram a levar um pouco mais a sério. Já é muito raro alguém chegar com uma noção de descrença. As pessoas já vêm um bocadinho com uma ideia interessante e até bem informada sobre o que é a hipnose. Perfeito. Por outro lado, no que diz respeito à utilização da hipnose em todo aquele outro contexto que nós estamos a procurar dar com o nosso trabalho honestamente não achamos que seja ainda muito falado ou seja, as pessoas ainda não criaram muito esta noção como aliás, nós estávamos deliciados a de ouvir a palestra do Fábio mesmo, porque na realidade nós também gostamos muito dessa ideia da de hipnose ser aprendizagem, e acho que as pessoas assim, ainda não fizeram aquele e aquele cliquezinho na cabeça de perceber isso. Uhum. Portanto, ainda não olham para a hipnose, se calhar olham mas eu não tenho nenhum problema. Pois, mas a hipnose você pode aprender a ser tudo, você pode aprender a ser hipnose. A pois, mas não tenho nenhum problema, portanto, há esse dilema, mas acho que se calhar somos nós que vamos ter que fazer esse trabalho uhum. e estamos claramente no pelotão da frente, porque os nossos colegas, há mais colegas a falarem de hipnose clínica, há algumas pessoas em Portugal que fazem um bom trabalho, não vamos negar isso, mas se calhar é fazer este caminho de levar a hipnose para tudo, uhum. chegar a todo lado, Acho que, se calhar, somos, somos praticamente pioneiros em Portugal em fazer isso, uhum. e que isso é o lugar vida. eu acho que nós vamos chegando aqui mais ou menos ao final dessa uhum. essa nossa conversa, e, cara, tá, quando, quando a gente não tem o caminho pavimentado... A gente... Sim, Sim. Porque, é, tem, tem que, que cortar o mato. Tem é é que cortar o mato. É verdade. É verdade, eu, é eu, verdade. Eu, eu, eu sou de um do Brasil, eu, eu sou de Goiás, né, no interior do Brasil, uhum. e tenho minha família hoje, hoje atualmente elas moram em Mato Grosso. Mato Grosso é um uhum. estado que está um pouco mais ao norte de Goiás, divisa com Goiás, né, como ao norte do Brasil. E interessante que, por exemplo, alguns lugares lá no Mato Grosso, uh, você vai encontrar os índios originais daquela região uhum. e, e, e a maneira com que você observa né, como eles vivem hoje, exatamente já de alguma maneira adaptados à nossa à, à nossa realidade atual, da sociedade moderna, mas ainda assim mantendo seus costumes, tentando manter suas tradições, vivendo, por exemplo, na beira de um rio, dentro, dentro do mato e tal. Mas você vê, por exemplo, um índio que tem a sua, a sua, a sua cultura, que está ali criada, toda surgida, e toda montada e toda... É, elaborada num universo que já não existe mais, porque Pode. era no meio de, um, de uma mata, de uma floresta, que Sim. já não existe mais, porque aquilo que existe já é, é, é muito reduzido. Então, eu começo a refletir. Outro dia, é, eu estava no Brasil, e, e fazendo palestra sobre a questão da educação, com os professores e com os é. alunos, uma coisa que eu comecei a refletir foi o seguinte. Imagina o seguinte, eu tô num contexto num contexto que era comum para mim estava tranquilo naquele contexto agora sou obrigado a me adaptar uhum. Sim. Né? mas essa adaptação ela é uma adaptação complexa agora já não depende mais de mim depende de todo um, um ecossistema uhum. como a gente fala por exemplo é, lá eu tenho por exemplo um primo que trabalha junto com esses índios o que, que acontece uhum. ali? ele ele está lá ajudando a manter a qualidade da água do, da, da, das aldeias indígenas. É, isso é um trabalho é, fenomenal. Manter a qualidade das águas significa um programa é, de saúde público é claro, para Agora, gente. É. Agora, é, então você vê que o ecossistema ele é todo agora adaptado e que então você vê culturas se misturando dentro de um ecossistema que agora é misto. Dentro da nós, fazendo um, um, um gancho no que você falou, é, quando eu comparo a hipnose que eu observei nos anos, no final dos anos 90 lá no Brasil com a hipnose no final dos, dos, dos, dos anos 2010, né, 2008, 2009, acontecendo no país de língua hispana e depois já nesses nessa últimos anos aqui nos Estados Unidos, nessa década atual, o que eu começo a perceber? Eu começo a fazer uma análise e ver eu consigo perceber essa transição, mas eu começo a ver também uma, um, uma, uma, uma modificação do ecossistema da hipnose. Uhum. E, e aí eu começo a ver uma diversificação, uhum. né? por isso que no início, quando nós falávamos, eu dizia o seguinte, ah, eu prefiro ver a hipnose como hipnose, só hipnose sem vários sobrenomes. Uhum, claro. Eu começo a ver uma diversificação tão grande, que daqui a pouco, a pessoa que praticar um determinado tipo de hipnose, ela vai depender demais de outros, fatores, uhum. outros atores e ela, ela, ela, ela, ela vai estar, talvez, muito dentro, muito especializada naquela, naquela linha de hipnose. Por exemplo, uma das coisas que tem surgido muito é, nas conversas é, recentes que eu tenho observado é a hipnose no contexto espiritual, resgatando uma hipnose talvez que já tinha sido usada nesse contexto no, no passado. Tem bastante publicações surgindo agora recentemente sobre uhum. a spiritual hypnosis ou a junção da hipnose com, com, com aspectos espirituais, uhum. é, e que aí faz um pouco dessa, é, que conecta um pouco com essa coisa que eu estava tentando fazer paralelo lá com um uhum. exemplo dos do, do, do índios, né? Quer dizer, um, no primeiro momento o ecossistema vem, não aceita, depois eles sobem uhum. mas aí depois trata de adaptar Adaptando aquele mundo. É, então você vê, por exemplo, vários, aqui nos Estados Unidos, cada estado mais ou menos tem a sua regulação de hipnose. Uhum. No Brasil, uh, não tem uma regulação legal uhum. de hipnose. Uhum. Tem países que, por exemplo, a hipnose não é aceita porque você não pode usar o termo hipnose. Tem países que você pode até usar a hipnose, mas o resultado que você consegue com a hipnose você não tem autorização de de, de, de fazê-lo então toda essa questão do ecossistema ela está indo nessa transição eu acho que em algum momento vão haver dependências entre entre áreas e profissionais uhum. e eu acho que nós estamos passando por um momento disruptivo né tem uma visão aqui, assim, não sei como é que vocês enxergam Sim. isso é interessante é interessante a visão Quer não, assim? não, não, não. Você, você, você. eu acho que acho que de facto eu, às vezes, quando quando essas situações são reais, portanto, há sítios que ainda não se valida os resultados, outros ainda não está sendo autorizado porque eu acho que, às vezes, também existe alguma culpa, entre aspas, também da própria comunidade. Ou seja, porque eu acho que a visão que, se calhar, nós até os três partilhamos, ou seja, que a hipnose, no fundo, é um ato de sermos nós, ou seja, a hipnose é um ato de comunicar, a hipnose é uma forma... Eu costumo, às vezes, dizer às pessoas, as pessoas dizem, mas vai-me hipnotizar disse, vou, porque a hipnose no fundo já está dentro de si. <risos> Ou seja, a forma como o seu cérebro funciona, a forma como... Nós vimos aqui há dias até recentemente um vídeo que estávamos a comentar, não é? De um especialista também neurocientista que dizia que até aos 7 anos de idade as crianças estão é. praticamente em hipnose sempre. É verdade. Porque é quase uma função do cérebro para se lavar a aprendizagem. Exatamente. Não. É Portanto, a função, e como é que se teme uma coisa? Ou seja, como é que a ciência, como é que as leis, como é que os governos temem uma coisa que é a natureza. É, isso é nunca Eu nunca consegui compreender isso e às vezes só me dá vontade. Eu não tenho grande energia nem paciência pessoal para estar envolvido em debates, não é? Uma dizer que credibiliza, outra dizer que descredibiliza, não tenho paciência nenhuma para isso. Eu quero é fazer resultados, quero é transformar a vida das pessoas e obviamente estamos legalizados para trabalhar e até pertencemos também a alguns quadros diretivos de uma de uma associação em Portugal, mas, mas independentemente disso. É um ato da natureza, portanto, às vezes quase me dá vontade de rir, não é? Quando se, em alguns momentos se questiona isso, não é? Os resultados da hipnose, A hipnose é quem nós somos, A hipnose é falar, falar com significado, falar com emoção, criar uh, persuasão, uh, uh, os nossos estados hipnóticos são funções da mente, portanto, não entender isso, não validar isso, é eu é. vou dizer uma palavra feia, mas é estúpido. É, estúpido. é ridículo. É ridículo. É ridículo. Pronto, mas nós temos debatido bastante nas nossas conversas que, se efetivamente, se houver alguma validação da hipnose, virá através do campo talvez da neurociência sim, daqui a algum tempo. Sim, é? Claro. É, Agora, quando houver essa validação, efetivamente, é, porque nós cada vez estamos e vivemos nessa era, como é óbvio, não é? embora as pessoas já começam a procurar a hipnose como uma solução, uhum. é? mas, independentemente de tudo, o condicionamento que foi feito até aos 7 anos de idade, não é, já vem de que tenho um problema depressivo, tenho que ir logo ao meu psiquiatra, vou ter que tomar medicação, vou ter que não tenho nada contra a medicação, Sim, como é óbvio, momento, mas nós sabemos que não tempo, resolve, mas... não é, que não vai resolver. Uh, e, e depois, em paralelo, ter uma coisa que resolve, efetivamente, mas que não se percebe como, não é? como é que isso é feito. Não é? E tu disseste, ah, então você vai me hipnotizar. eu costumo dizer, não, você já está hipnotizado com o problema, sim, não é? <risos> eu vou hipnotizá-lo com a solução. É, é só verdade. isso que vou fazer, não é? É verdade. E, e é essa a questão. Agora, essa validação é sempre o grande entrave que nós temos na área da hipnose. Ainda agora estávamos a falar de que em muitas outras áreas, como a área do coaching, como a área da, da PNL, já tiveram alguma validação, não é? E têm uma grande expansão. A hipnose está a fazer o seu caminho, é o mas a ver que as neurociências chegam lá. O que o Fábio disse muito bem, estamos a cortar mato, não é? é? E esse mato estamos a construir uma estrada. Daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, se calhar estas questões já nem são nem são é caro, acho que esse momento onde nós vamos passando, né, na resolução do porquê a hipnose, é. depois é. A como funciona a hipnose, como. É, o, e, né, como. o porquê funciona é. a hipnose, é. e juntando tudo isso, fazendo com que as pessoas um pouco entendam isso, Acho que o ecossistema começa a ficar um pouco mais maleável Sim. e aceitar, não é? Mas é verdade. A minha, desculpa a interrupção. É muito Esse o como que o Fábio acabou de dizer é exatamente isso, é a chave. Nós muitas vezes nós dizemos assim, por exemplo, uma pessoa que diz assim, ah, eu gostaria de ser milionário, não é? Mas a pessoa não pensa no que é que gostaria de ser e porquê é. O como, como? Ai, como não, não há hipótese, não tenho hipótese. E nós ficamos presos no como, não é? E aí nós eu acho que está presa no como. É a pessoa, como é que funciona? Se não consigo explicar como funciona... Então descarta. Então é né? descarta, não é? é? Mas a verdade é que funciona, tem resultados, mas o como está ali sempre é. naquela... É, é verdade. Não sei é, que... eu, gosto, eu gosto de sempre ressaltar, né? Eu posso até te falar o seguinte, olha... Sim. Eu me pergunto, como é que eu faço para chegar no... no, no sei lá, pergunta de um... No, aqui tem um Starbucks, que é assim, sim, quase sim, sim. toda é tudo olha, é. Como é que eu faço para chegar no Starbucks? Oh, você vai virar aqui à esquerda, a próxima quadra. Poderia te falar assim, né? Sim. Mas eu posso também dizer o seguinte, olha... Você segue aqui nessa direção e aí logo você vai chegar. É muito largo. É. Mas na primeira vez eu te disse realmente o um caminho, é. né? É. E aí, mesmo que eu te dê o caminho, eu ainda vou falar assim, olha, vai e verifica, sei lá, porque não confia em mim. Eu gosto de dizer, no, meu, no meu último livro, eu falei isso na palestra também, assim, falei, sei tal, tal, tal. mas no meu último livro eu faço toda a parte de introdução e em é. determinado momento eu termino a parte introdutória dizendo o seguinte, não confie, né? Passou o seu caminho. Na vi... verdade, é porque é o seguinte, claro. é, vocês que né, usa muito de indução e sugestão uhum. no áudio, você vai entender. No final das contas, o que eu quero né, dizer lá é o seguinte, uh, duvide que duvidar, no final das contas, é acreditar. É né? verdade. É verdade. Então eu, eu preciso processar é para é é duvidar. Verdade, não é é verdade, é verdade. Então não deixa de ser um processo de indução. É Entreguei o ouro aqui. <risos> bom, acho que foi uma conversa excelente que nós foi tivemos aqui. Bom, nós tivemos uma tarde muito agradável aqui. É. Ah, e, e eu queria agradecer mais uma vez a presença de é. vocês. É agradecemos agradecemos também, Fábio. Vou foi foi fantástico. deixar aqui eu, n, todas as informações onde está sendo publicado esse material para que as pessoas possam conhecer o produto de vocês, conhecer um pouco mais a respeito de vocês, tanto nas, nas mídias sociais, como também, obviamente, lá hum. na, na, no áudio de hipnose. Tá bom? Mas, claro. Claro. Com mais, um, um grande abraço. Obrigado, obrigado, tá aqui. obrigado, obrigado por estar aqui. e uh, Um grande abraço para você e nós nos vemos, nós nos falamos na próxima oportunidade. No mais, eu quero agradecer a tua participação aqui no meu canal.